Força de atrito é uma força que normalmente é muito mal compreendida porque também ela é muito mal ensinada para a gente durante os cursos de, de ensino médio. Talvez nem seja mal ensinada, mas ela simplesmente é ensinada em casos bastante simples. Tá? É, vamos entender o que é a força de atrito, que ao contrário de que, do que algumas pessoas julgam, não é uma coisa ruim. Se não houvesse força de atrito, a gente não conseguiria, por exemplo, andar. Então, a força de atrito é ruim quando a gente quer arrastar ou empurrar um objeto sobre uma superfície. Vai exigir que a gente gaste mais energia. Mas, por outro lado, sem ela, a gente não conseguiria dar um passo e sair do lugar. Tá? O que é a força de atrito? A força de atrito é uma força que tende a impedir o movimento de um corpo. Normalmente ela é apresentada como uma força que impede o movimento do corpo. Ela vai tender a impedir. Nem sempre ela vai impedir. A gente vai ter dois tipos de atrito aí que a gente vai ver. Tá? Esse impedimento de movimento é relativo à superfície sobre a qual ele se apoia. Então o que eu tenho que fazer? eu tenho que sempre olhar, quando eu estiver estudando a minha força de atrito, para onde que o meu corpo se move com relação à superfície na qual ele está apoiado ou sobre a qual ele se moveria, se não houvesse, por exemplo, atrito. Tá? É, por que, que, eu, por que, que a gente sempre tem que tomar cuidado com isso? Porque você vai ter partes do corpo que não vão estar em contato com a superfície, que não vai estar em contato com a superfície, tá? e essas partes do corpo podem se deslocar. Por exemplo, imagina que você está empurrando um objeto bastante pesado, então você está lá né, empurrando esse objeto bastante pesado e está inclinado. Toda vez que você dá um passo, se você presta atenção no passo que você dá, tenta dar esse passo em câmera lenta para você ver. Você vai ver que o seu pé não se move em relação ao chão. Quem faz o corpo da gente, o resto do corpo da gente, se mover em relação ao chão é a articulação que se move. tá certo? Então, é a articulação que se move que vai estar se movendo, que vai estar fazendo com que o corpo da gente se mova. Tá? Basicamente, o nosso pé vai estar tentando empurrar o chão para trás. Então, quando a gente dá um passo, né, o, o, o, a coisa surpreendente é que a força de atrito que o chão exerce sobre a gente, e o atrito também é uma força de reação, né, vai estar apontando... Para frente do pé, e não para trás. Para trás é a força que a gente exerce. Para frente é que a força de atrito vai atuar. Tá? Então, cuidado com essa coisa de que o atrito é, impede o movimento do corpo. Ele tende a impedir o movimento do corpo. E do corpo, né? quando eu falo do corpo, é da parte do corpo que está em contato com a superfície e ele tende a impedir o movimento relativo do corpo. Então, se eu estou dando um passo, eu vou estar empurrando o chão para trás. Tá? E se o meu pé quer se mover relativamente à superfície para trás, a força de atrito, para impedir esse movimento, vai ter que estar apontando para frente. ok? Por que, que eu falei que ela tende a impedir? Porque a gente vai ter dois tipos de atrito. O primeiro é o atrito estático, que é aquele atrito que ocorre quando o corpo não se move em relação à superfície. E o atrito cinético, que é o atrito uh, que o corpo uh, sofre quando, uh, quando ele se move com relação à superfície. Tá? Na verdade, tem um terceiro, que é o atrito de rolamento, mas os detalhes do atrito de rolamento são razoavelmente complicados de, de serem explicados, e basta a gente saber que o atrito de rolamento é ainda menor do que o atrito cinético. Da onde que surge a força de atrito? Né? Pega o pé da pessoa aqui que vai dar um, um, um passo. Tá? Se a gente olhar muito de perto essa superfície, a gente vai ver que ela, a, a superfície do, do, do, do, do tênis, né? da solada do tênis, a parte do solado aqui embaixo, a gente vai ver que, essa, que o solado do tênis não é liso, ele tem várias rugosidades. E mesmo que um objeto pareça extremamente liso, ele vai ter pequenas rugosidades. Tá? Alguns objetos vão ter mais rugosidades, outros objetos vão ter menos rugosidades. A superfície sobre a qual esse objeto se apoia também vai ter rugosidade. Então o que, que acontece? os pontos de contato aqui entre o solado do tênis e o solo na verdade não são muitos e nesses pontos aqui a gente tem ligações moleculares razoavelmente fracas entre os materiais, mas como eles são como, essa, como são várias ligações todas essas ligações se unem né a gente pode pensar que a intensidade, da, da resistência dessas ligações a serem quebradas, se une para que a gente tenha que aplicar uma força de intensidade razoavelmente alta para quebrar essas ligações. Tá? Essa é a origem é, microscópica da força de atrito. Tá? Você vai ter ligações moleculares fracas que vão impedir com que, esse, que esses dois materiais que estão em contato se movam. E tá? E a gente expressa essa, uma, essa intensidade através do que a gente chama de coeficiente de atrito, que é uma medida dessa intensidade dessas ligações, tá? Sobre o atrito estático, o atrito estático tem que ser estudado com bastante cuidado. Por quê? Normalmente <tos> A gente, a gente, muita gente tende a tratar o atrito estático como se o atrito estático fosse uma coisa sempre com o mesmo valor, mas não é. Tá? O atrito estático aparece quando a gente tenta empurrar um objeto e esse objeto não se move com relação à superfície onde ele está apoiado. Tanto é que se você, começa, se você tem um objeto muito pesado e começa a empurrar esse objeto, você começa a ter que aplicar uma força cada vez mais forte até que ele a deslizar sobre, o, sobre o, a superfície na qual ele está apoiado. Tá? É, estática, né? estático, na verdade, é uma palavra que quer dizer que algo não está mudando com o tempo. O que não está mudando com o tempo é o estado de movimento do meu objeto relativo à superfície sobre a qual ele se apoia. Ou seja, meu objeto está, nesse caso, parado em relação à superfície sobre a qual ele se aporta. Okay? É, se eu for empurrar um objeto, a força, que, a força resultante sobre ele vai ser sempre a, força, a soma de duas forças. A força com a qual eu estou empurrando né, e a força de atrito estático, que, enquanto o objeto não se mover, vai anular vetorialmente a força de atrito estático. Quer dizer o seguinte, se eu preciso aumentar cada vez mais a força que eu aplico para fazer com que o meu objeto comece a se mover, quer dizer que a força de atrito estático vai, vai ter que aumentar cada vez mais para contrabalançar essa força que eu estou exercendo sobre o meu objeto. Basicamente, se eu posso representar isso graficamente em um gráfico onde eu tenho a intensidade da força de atrito, que eu vou, de, que eu vou uh, representar com F minúsculo, uh, em função da força aplicada. Deixa eu tentar mover um pouco aqui o, a câmera, né, para poder aparecer aqui. Tá? então vai, uh, se, eu, se eu for graficar a, a intensidade da força de atrito em função da, da, da força que está sendo aplicada, da intensidade da força que está sendo aplicada, eu vou ter que a força de atrito aumenta cada vez mais, e aumenta do mesmo tanto que a minha força aplicada aumenta. Ou seja, o gráfico disso daqui vai ser vai ser uma linha uma linha reta. À medida que eu vou aumentando a força aplicada, minha força de atrito vai aumentando até que chega um ponto em que ela é máxima. A partir desse ponto, a força de atrito estática não consegue mais contrabalançar a força que eu estou aplicando para tentar ver o meu objeto se mover. Esse ponto, Nesse ponto aqui é que a força de atrito estática tem um valor μ, que é o coeficiente de atrito estático, por isso esse subscrito é, ou seja, μ é coeficiente de atrito estático vezes a intensidade da força normal. Nota que eu não posso dizer que força de atrito é mi estático vezes a normal, por quê? Porque a força de atrito, se eu tiver um objeto numa superfície, por exemplo, em cima do chão, a força que eu estou aplicando está na horizontal, tá certo? Mas a normal está na vertical. Então, eu não posso dizer que isso daqui é força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal é o módulo da força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a, o módulo da força normal. Em módulo a força de atrito é, é, está é proporcional a, a, ao módulo da força normal, ok? Se eu aplicar uma força que seja tão forte que agora eu consigo começar a romper aquelas forças, aquelas ligações fracas moleculares e fazer com que o meu objeto se mova, né? Agora tem então o que a gente chama de atrito cinético. E é um fato experimental que eu que o meu atrito, meu atrito cinético, né, vai ser tal que à medida que eu vou aumentando a minha força, chega no ponto no ponto de no objeto de Chega no ponto em que a força de atrito estática é máxima, ou seja, meu objeto ainda está parado, mas está na iminência do movimento. A partir desse momento, a força a força de atrito cai tá? à medida que eu vou aumentando a minha força aplicada. Como a minha força de atrito agora, experimentalmente, a gente sabe que ela é razoavelmente constante, o meu a força resultante vai vai aumentar cada vez mais e o meu objeto vai acelerar cada vez mais no sentido da força que eu aplico. Okay? Então, no próximo vídeo, o que a gente vai ver é a força, a força que a gente chama de força de arraste, que também é uma força de resistência ao movimento do material, só que tem uma origem diferente da força de atrito